Nesse evento a gente reuniu o que? Jornalistas, comunicadores, estudantes de comunicação para falar um pouco sobre a maneira que a gente precisa comunicar hoje, né? Ou seja, a maneira mais transmediática, de maneiras mais diversas. E também foi importante para a gente trabalhar um pouco a questão da linguagem. Como é que a gente vai aproximar dessa audiência? Basicamente, conversando de uma maneira simples, né? Foi o que a Alice falou no final da palestra. Trabalha com uma linguagem simples. E a Juliana também, que esteve presente, falou um pouco também sobre essas nomenclaturas, o que é acelerador, o que é, é incubadora, então a gente fez aí um fechamento bem interessante que pode dar uma explicação interessante para o jornalista de como tratar a comunicação nesse ecossistema de inovação. A gente fez uma, uma atividade aqui onde a gente elencou sete elementos que são elementos que quando você coloca na comunicação você consegue fazer com que essa informação se propague por mais canais. Né? É uma metodologia desenvolvida junto com o material que eu fiz de pesquisa, a ideia é que a gente possa olhar para o nosso problema de comunicação e falar assim como é que eu posso fazer isso espalhar para o maior número de canais e trazer maior número de fãs e pessoas para poder é, divulgar isso. Então esse trabalho que a gente fez aqui foi exatamente isso, poder elencar quais são esses elementos e assim as pessoas puderam é, fazer uma prática aqui usando os programas da Secretaria de Ciência e Tecnologia para dizer como é que eles fariam a propagação desse conteúdo.